Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia, sabe de quê? De vlog. Vim aqui no hospital na Barra, para conhecer esse espaço enorme. Aqui tem muita opção, muita coisa pra gente conhecer. Então, olha, eu tô aqui na área do estacionamento. Aqui atrás é o mercado de... mercado de... dos produtores. Eu vou estar tá mostrando para vocês vários espaços aqui. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudinho. Beijo! Olha, a primeira impressão que eu diria assim, logo de cara, aqui no Hôpital, é escolha um dia que não esteja chovendo, porque ele é aquele estilo tipo de shopping, que é muito aberto. Então se estiver chovendo não é legal vir, agora tem bastante opção de estacionamento. Eu estou aqui hoje, é uma sexta-feira. É, então, durante a semana, talvez seja por isso que esteja, tenha bastante opção de estacionamento. Agora eu vou entrar na Primos Rio. Me parece que é tudo de material escolar. E eu vou dar uma olhadinha em preço e algumas coisas, algumas variedades, tá? começou a chover, eu tô aqui na chuva mas eu queria falar o seguinte, olha quem quer comprar material pros filhos, pros netos a gente tem a caçula aqui, tem uma variedade muito grande carnaval, gente, bombando quem precisar comprar coisas para carnaval, a caçula tá cheia tem muita opção, tem a magazine Total, tem a parte de utilidades do lar e várias outras coisas, eu vou entrar e vou ver se eu mostro pra vocês Porque realmente é uma loja que eu não conheço, tem muito espaço ainda pra crescer O hospital tem uma área incrível, uma área incrível Olha, só pra vocês terem uma noção, toda essa parte aqui tá vazia, não tem nada As lojas estão de portas fechadas Porque não, não tem, tenho... com oh, Jesus, o cabelo tá horrível Pronto a chuva eu vou botar acertando ele Ai que benção E eu vou virar e a outra parte ali Olha Não tem nada Comer né? um, vários tipos de pratos De lanchinhos Então assim, tem muita opção para você Não só fazer compras Mas também você comer uma comida diferente Uma comida típica Cheguei em casa e eu queria mostrar Algumas coisinhas que eu comprei Porque realmente não tinha como não comprar Olha, o lugar realmente tem bastante coisa legal Eu achei algumas coisas com preço mais caro Outras com preço mais em conta Então assim, nem tudo estava assim tão barato O mais legal é que você encontra... É, de tudo pouco nesse espaço. Mas vamos lá, vou mostrar então o que, que eu comprei, tá? Eu comprei esse jogo americano. Aqui tem seis é, porta-prato e seis porta-copos. Esse jogo americano foi 11 reais. Então, assim, eu achei que um preço bem legal. Ele tá bem bonitinho, né? Com uma cor assim, bem discreta. Gostei muito. Eu comprei também esses supplies aqui, que eu achei muito, muito chique. Ele é um material assim, tipo emborrachado, um de é todo vazadinho, tá vendo, olha. Então, achei bem bacana. É R$6,90 cada um, eu comprei quatro. Eu comprei essa essência aqui, porque eu já tô fazendo as minhas essências, inclusive, ó, já tem ali. Ela foi 9,80. E aí eu quero mostrar o que eu comprei lá. Eu comprei esses dois aqui, ó, que tem um acabamento muito, muito fofo. Eu achei uma graça. Então assim, ele já tá pegando a corzinha. Mas olha só, ele é muito fofo. Então além dele fazer o papel de difusor, ele também decora. Na loja Posto 13, que tem bastante coisa assim de casa, eu comprei esse pendurador aqui. Pra colocar toalhas e roupas e tal Vou botar atrás da porta do banheiro Ele custou R$ 8,60 Comprei também esse pegador de massas Que na verdade eu uso aqui em casa como pegador de arroz Achei lá por R$ 9,90 Esse escorredor de talher Com esse suporte em plástico na cor branca E essa saboneteira líquida aqui, olha para um tom bem amarelo, assim, um tom mais dourado E eu gostei bastante porque teve um suporte, assim, olha bem ela é bem firme, essa custou 14 reais. esse escorredor foi 6,90 então assim, eu achei que o precinho tava de todo ruim, não. Comprei também esses pratos aqui da Nadir Figueiredo, que é para fazer uma reposição. Cada prato, eu não me lembro o preço, mas eu vou botar aqui na tela quanto custou cada um. Já na loja de cereais e ervas e tal, eu consegui comprar o açúcar demerara, mas eu achei ele muito caro. O quilo dele tava caro. Tá 13 reais o quilo. Eu estava zerada, aproveitei e comprei. E na Magazine Total tem bastante coisa bacana. Eu comprei essa capa. O miolo tá aqui atrás. Ela custou R$ 9,90. Ah, o miolo, não lembro. Eu vou ver o preço e vou colocar aí na tela. E é um tecidinho bem gostoso. E é uma capa nova para redecorar o escritório. Cantinho onde eu vou estar tá fazendo as novas gravações de 2018. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado de conhecer... Optal por aqui, pelo vlog Que eu trouxe pra você hoje Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar Um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação Do canal, se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha E se inscreva, tá? É só clicar no botão vermelho, escrito inscrever-se Aqui embaixo e já vir fazer parte Do canal, tá bom? Então é isso Um grande beijo pra você E até a próxima, tchau, tchau